Oriopcha, salve, salve, salve vocês, meus lobos e minhas lobas, bem-vindos novamente aqui. Hoje eu tô bem cigana, hoje eu tô bem es esmeralda, né? Essa aqui eu ganhei de uma né, cliente, amiga, querida, irmã do nosso canal, tá? Eu vou perguntar para ela se eu posso falar de novo o nome dela. Isso aqui também foi ganho também de um pessoal, né, pro canal, então assim, as pessoas que querem mandar uma carta, que querem fazer alguma coisa para as meninas, entre em contato comigo pelo Instagram e lá a gente vai conversar, tá bom? E aí eu passo o endereço das meninas para de repente você mandar uma cartinha, uma lembrancinha o que você quiser, tá bom? Gente, vamos começar com o ponto do anjo da guarda que é importante, que vocês estão acompanhando esse ponto do anjo da guarda justamente para poder te orientar, te ajudar, além da orientação trazer aquele contato que você quer com aquela pessoa amada com aquela pessoa querida tá bom então vamos lá o, o pires né branco pode ser usado a vela branca se for para amor você pode estar tá escrevendo o nome da pessoa amada do daqui da onde põe fogo para baixo e o seu daqui para cima tá se for para algum algum membro familiar só o nome do membro familiar daqui para baixo tá bom se for por uma questão, de repente, tudo que você quer ver na sua mão é de cima para baixo. Tudo que você quer que cresça, que sinta-se melhor, que fique maior, é de baixo para cima. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer o nosso ponto do anjo da guarda. Salve nosso arcanjo Miguel, arcanjo guerreiro. Proteção Sempre. Colocou né, fogo, vamos colocar o açúcar Só para harmonizar, para trazer a paz, para trazer o amor Para trazer a sorte de tudo aquilo que você sonha e deseja Então vamos começar Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome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 Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, concebido do Divino Poder e Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob pontos pilatos, foi morto, crucificado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, acendeu os céus, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir jogar os vivos e os mortos. Creio no um Divino Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, amanhã dos santos, na ressurreição da carne, na vida eterna, assim seja. Amém que eu vou pedir, Senhor, meu Deus, nesse momento? Olha o coração dessa pessoa em aflição. Abre os caminhos dessa pessoa. Tire qualquer demanda, quebre qualquer demanda, quebre qualquer defi, é, feitiço. Senhor, meu Deus, eu imploro a Ti e ao anjo da guarda, da pessoa que essa pessoa precisa, dessa pessoa que essa pessoa quer muito na vida dela. Que esse anjo da guarda abra, abra sua alma, veja o coração dessa pessoa que só tem intenções boas. Peço por essa, para a intervenção, minhas meninas, Alteias Zara Esmeralda, por essas pessoas que, nesse momento, está rezando junto, junto de nós, para que os caminhos delas se abram, para que esse desejo de que ela sonha aconteça. Que, nesse momento, que esse anjo da guarda, esse ponto do anjo da guarda, esteja sendo acendido, Toque o coração dessa pessoa amada, toque o coração dessa pessoa que está enfrentando problemas, toque o coração de todos que precisam de harmonia. Senhor meu Deus, minha Nossa Senhora Jesus Cristo, agradeço imensamente por esse momento, agradeço as minhas meninas, assim seja. Amém. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, vamos por aqui no pé de São Miguel, que ele agora vai ficar vigiando, fazendo essa vigília por você e por mim, né? que também ando precisando, as coisas estão meia estão meia difíceis, não estão sendo fáceis, mas não tá para todo mundo, né? Essa que é a verdade, meu amor. É... O que que eu quero conversar com você? Eu quero falar para você que isso vai acontecer muito rápido na sua vida, muito rápido na sua vida. Então, por isso, nós vamos colocar aqui os baralhos para a gente saber o que é de muito rápido que vai acontecer na sua vida. Salve, Oriô, pichá. Salve, meu povo cigano. Gente, vocês vão falar assim para mim. É, Calinda, cadê o baralho do anjo da guarda? O baralho do anjo da guarda está longe de mim. Eu precisava pegar ele, mas não vou levantar aqui para poder né, pegar, porque vai... Acabar por atrapalhando a filmagem. Mas eu prometo que vai ter, tá? Hoje, se Deus quiser, estreia nosso canal. Vou avisar pelo Instagram. Corre lá, gente. Oriô, tchau. Salve, meu povo. Salve. Salve, meu cigano. Salve todas as sete linhas dos ciganos. Assim seja sempre assim será. Vamos ver com que carta começa. Começamos com a carta da espiritualidade. Os gatinhos estão brigando. Olha lá. Então, começamos com a carta da espiritualidade. O que, que ela vai falar para você? Se for uma questão de amor, o que você vai saber muito rápido na sua vida é que essa pessoa que você quer é está sozinha. Ela não está com ninguém, Tá? É, ah, mas linda vi na internet que tá lá com namoro, vi ele saindo com não sei quem, fazendo não sei o que. Não é verdade, essa pessoa dentro do coração dela, ela está sozinha, ela, está, é, ela pode estar cercada de um milhão de pessoas, mas ela está sozinha nesse momento, ela não tá pensando em ninguém no sentido de outra pessoa, tá? E também tem uma questão da espiritualidade falando com você ela vem dizendo o que que é necessário é você trabalhar um pouco a espiritualidade os gatos tão bravo e não tem ninguém para ir lá para fazer eles parar de brigar então vem falando muito uma questão assim da espiritualidade falando para você recorrer à espiritualidade porque ela está trabalhando para você entendeu ela faz um trabalho, ela coloca é, para você à disposição é, tudo, todo o fruto daquilo que você precisa, todo o material daquilo que você precisa para uma... deixa eu pôr o arcanjo melhor aqui... para que você ganhe, é, tenha, essa, tenha essa, esse desejo seu realizado. Então a espiritualidade está falando para você assim, é, trabalhe junto com a gente, por exemplo assim, deixa eu te explicar, é, no momento presente, quando a gente está se sentindo como você está, principalmente se você estiver passando por um momento de, de, de que você está passando por algum sofrimento, ou uma questão de alguma magia está te atacando, existe aquela falta de vontade, aquele desânimo, aquela coisa que parece que não né, que vai arrastando, você, sabe, você faz as coisas porque você sabe que você tem que fazer, mas, no entanto, é bem difícil, é, é, se torna muito um, um fardo, tá? Então, eu entendo que talvez nesse momento na sua vida, você está se sentindo naquele fardo, naquela coisa mais pesada, naquela coisa assim de, de se arrastar, tá? Então, aqui a espiritualidade vem falando para você, trabalhe, faça as simpatias, os pedidos, os trabalhos espirituais, as coisas que, que, que, que mexam com o mundo espiritual, por quê? Por que disso? Porque é, existem pessoas com inveja e olho gordo na sua vida. Ai, calinda, mas se as minhas coisas estão tudo errado, por que, que as pessoas têm inveja disso? Amor, simplesmente tem. E a vida da gente passa por estagnações. Você sabe que muito desse universo, daqui tanto nesse universo do YouTube, como no universo da, da televisão, de tudo que é, é entretenimento, é, usa muito essa questão da magia de que tudo dá certo, tá? Então, você me vê aí com tudo certo, bonita, arrumada, mas não me vê nos momentos de crise que a gente a minha família ela sofre de depressão. Então, eu tenho algumas crises raras, vezes, mas tenho... Tenho crises também, quando as meninas estão com problemas no mundo espiritual, eu também estaguino, a minha vida para, porque se a delas está parada, a minha também para. Então, assim, por muitas vezes parece muito difícil a locomoção se movimentar, mas esse muito difícil acontece por quê? Porque existe o um mal-olhado, a pessoa com olho gordo, aquela pessoa invejosa, aquela pessoa que coloca olhos em você. Então, muitas vezes a gente pede, é, por favor, não fica colocando, expondo a sua vida na rede social. Quem faz esse tipo de atitude são pessoas que têm um certo desespero para chamar atenção sobre si. E acabam, por fim, chamando a atenção de quem não deveria, das pessoas invejosas, daquelas que querem que a sua vida só vá para trás, e isso não é legal, não é? Então, o que, que a gente quer para você? A gente quer que você vá para frente. Eu tenho vários, inúmeros problemas de ataques espirituais. E olha que quem entra no meu Face não vê nada, porque eu não coloco nada, não costumo, não gosto, não acho legal. Eu acho que, que a gente tem que viver a vida nossa para nós e não para os outros. Isso tá? é uma opinião da Kalinda. Isso não significa que você precisa é, realmente seguir. Mas Kalinda tem a opinião de que não gosta de colocar as coisas expostas, porque o urso tá aqui e o urso traz a inveja, fazendo com que o mundo espiritual seu trave e as coisas não vá mais pra frente, tá? Então, pede muito para que você faça os banhos. A pessoa chega pra mim, onde eu compro esses banhos? Vou explicar novamente. Existe na internet que faz pronta entrega, tá? Escreve lá na internet, banhos para descarrego, banho de quebra de demanda, banho de abre caminho. Vai aparecer um monte de loja virtual que vende, tá? Se você tem uma numa, na sua cidade, como eu tenho aqui, uma casa que vende artigos religiosos de Umbanda, como é a tenda do Pai Tomás aqui de Marília, da minha cidade, você compra lá os banhos, como eu comprei. Tá? Então, é importante. Tem que tomar todo dia. Eu tô sendo sem vergonha. Ontem eu não tomei. Hoje eu preciso tomar. Tá? Por quê? Porque é a chave da solução do seu problema. Calor. A chave da solução. É isso que vai trazer a solução para sua situação. Ok? Porque sua situação tá como hoje? O seu bem não fala mais com você. Ou te bloqueou. Ou foi embora com outra. Tá? O que mais? Você sente dores terríveis pelo, pelo corpo inteiro, outra coisa, você vai para o seu trabalho, um monte de gente te olha dos pés à cabeça, seu patrão fica te olhando com o rabo dos olhos, as fofocas no ouvido de todo mundo, você começa a se sentir um estranho no ninho, e aí o que começa a acontecer com você? Você começa a pirar a cabeça, você começa a falar, nossa minha vida está péssima, as coisas estão péssimas, aí o que, que vem e acontece? O cara vai embora realmente, arruma outra e de repente você até perde seu emprego. Aí você cai naquela de, nossa, minha vida tá arruinada, tá uma porcaria, tá tudo péssimo, tá tudo péssimo. O que, que eu faço? Pra onde vou? O que, que, eu, que, que eu faço? O que, que eu faço? O que, que eu faço? O que, que você faz? Você tem que ir atrás da espiritualidade, você tem que pedir para os espíritos te ajudarem, para os mentores, para os anjos da guarda te ajudarem, porque aí vem a solução do seu problema, entendeu? Aí chega a solução do seu problema. Porque assim, não é impossível, problemas iguais aos seus, tem milhares de pessoas que enfrentam praticamente todo, todos os dias, mas quando o problema é com o nosso, a dor é muito maior, então, assim, a gente não consegue enxergar soluções, mas elas estão aí, elas estão na sua frente. Basta você querer essa solução para você. E essa solução está ligada ao mundo espiritual. Acenda uma vela, faça uma oração, vai a uma igreja. No, vou, faça, se você tem condição financeira de fazer um trabalho, por exemplo, os meus trabalhos são muito caros. Eu não tenho trabalho barato, eu já falo que é para ninguém se iludir. Não tenho trabalho barato. Os meus de 300, de 500 reais é coletivo, são dez pessoas, são 5 grupos de 10 pessoas cada grupo. Pode demorar até um ano para acontecer, dependendo do grupo que você caia, porque a gente tem que anivelar todas as, todas as energias. Mas eu tenho, eu tenho trabalhos de até 15 mil. Mas eu sei o meu trabalho, eu sei o meu potencial e eu falo para você, eu garanto cada trabalho que eu faço. Pode demorar, mas ele acontece. Então, assim, gente, é muito fácil chegar em você, te enganar, olha, eu vou fazer um trabalho para você por 200 reais. Não desmereço, tem muita gente que faz bem. Tem muita gente. Eu tive uma cliente, esses tempos atrás, que veio atrás de mim, falou assim, Calinda, vê pra mim um trabalho aí, que o fulano tal, eu não gosto de fazer isso, porque eu detesto fazer coisa pra falar de trabalho dos colegas. Mas eu fui lá e vi, o cara era muito bom e ele conseguiu fazer mesmo, entregar para a moça o que ela queria. Como os meus são assim, eu entrego, pode até demorar, porque a espiritualidade tem o um tempo dela, mas eu entrego o que eu prometo, entendeu? Então assim, trabalhe, não precisa, se você não tem condições de, de pagar um trabalho, não faça. Mas faça você, na internet tem excelentes trabalhos que as pessoas ensinam a fazer, que não são simpatia, são trabalho. Use seu axé, use sua força, mas use, porque a solução para você sobre isso que está acontecendo na sua vida agora, vai acontecer de imediato na sua vida. Isso vai acontecer em breve, tá? Um dinheiro que você não está esperando, vindo para a tua vida, para o seu caminho... Te trazendo uma vitória muito grande, te deixando muito feliz. Isso vai acontecer muito rápido com você. Você vai ter um dinheiro que vai vir para você no seu caminho, que pode ser dado por alguém, por alguém muito especial, por um amigo, por um parente querido, ou por alguém que vai te ajudar muito, tá? Te tirando desse sufoco, te trazendo uma grande vitória, uma grande alegria, tá? Ou então, esse dinheiro que vem para você... É, vem em forma de um presente, um presente bacana que você vai ganhar de uma pessoa que te ama, uma pessoa que te quer, tá? É um dinheiro, é algo de valor que você vai ter no seu caminho, tá bom? É engraçado, era pra ter acontecido isso aqui hoje pra mim, mas não aconteceu. Ficou pra mais pra frente. Mas eu acredito, eu creio, as minhas estão falando que eu vou conseguir isso aqui e eu vou conseguir. Tenho certeza, tenho fé nisso. Então, acredite e tenha fé porque aqui vem vindo um dinheiro que você não espera que vai te dar uma situação maravilhosa vai modificar muita coisa na sua vida vai te trazer patei <risos> aqui vai te trazer aquela coisa de querer falar com né não sabe falar com a boca tem que falar com a mão é, então vai te trazer aquilo que você realmente precisa aquilo que você realmente quer então lembrando reformulando que você trabalhando no mundo espiritual, abrindo seus caminhos, tomando os banhos que você tem que tomar, o que, que vai acontecer? Vai abrir seu caminho, tem um homem te procurando aqui, uma pessoa que você quer que te procure, e um dinheiro que você quer, que vai trazer uma vitória para aquilo que você quer e deseja, tá bom? Que vai acontecer muito rápido com você. Ó, aqui tá indicando um encontro amoroso, muito rápido esse encontro vai acontecer. Essa pessoa que você quer vai te chamar para um passeio. Vai te chamar para sair e esse encontro que você espera, que você quer muito, vai acontecer. Vai vir para você, tá? Isso vai acontecer muito rápido no seu caminho. Então já se prepara, já deixa lá aquela roupa bonita já arrumada, para você não ser pega de surpresa, porque essa pessoa vai te convidar para uma noite de amor muito bacana, muito gostosa. Calinda, pode ser gente nova? Pode ser gente nova, sim, pintando no seu caminho aí, trazendo um novo amor, trazendo um novo app, trazendo uma situação bacana, uma situação gostosa para você. É assim, meu amor, eu sei que nesse momento você gostaria que essa pessoa que foi embora voltasse para o seu caminho. Mas às vezes, eu vou dar um exemplo que eu conheço. Eu, eu já quis, gostei já, eu tenho 51 anos, já gostei de tanta gente e nunca deu certo. Porque Deus tinha uma pessoa em especial guardada para mim. Então, todas as vezes que as outras foram embora, em que eu não mexi com nada da espiritualidade, não pedi nada, eu esperei e veio a pessoa certa. Hoje eu vivo bem, graças a Deus. tá? Agora, você que está aí, que está nessa angústia, eu posso te garantir uma coisa. Se essa pessoa é quem você realmente ama, quem você realmente quer... Com certeza ela vai ser sua, desde que você tenha muita fé e saiba esperar que o mundo espiritual te entregue o que você quer, tá bom? Então, aqui tem aqui para você um encontro amoroso, maravilhoso, com uma pessoa legal, na qual é, vai acontecer com, vo com você muito rápido, sim, tá? Vamos agora puxar o baralho da Isaura, Lembrando que nós fizemos hoje o ponto do anjo da guarda aí no começo do vídeo. Faça direitinho para você ter sempre a resposta que você precisa, tá bom? Oriô, tchau, já foi meus, meu povo cigano, agora nós vamos chamar nossa pombogira cigana. Isaura, salve pombogira cigana, Isaura, pombogira cigana, Isaura, mojubá, larugue, pombogira, moça bonita, salve, salve. Gratidão sempre, sempre, sempre, sempre, minha linda. E é uma alegria sempre estar com ela, né? Com elas. Tem uma árvore muito bonita que eu vou visitar na estrada, que é onde a Alteia fica. Árvores muito secas, muito altas, muito diferentes, são essas árvores que a Alteia costuma se esconder. Quando você vê uma árvore dessa, se você quiser fazer um pedido, pode fazer, porque com certeza ela tá por lá. Tá bom? Vamos lá meu pão Bojeira o que que você tem para dizer? O cão você tem é, isso aqui tá explicando para você sobre amizades tá Você tem alguns amigos fiéis, leais, amigos que te querem bem, que querem você com muito carinho, com muita alegria, que estão na sua proteção. Outra coisa existe também alguns algum ser no mundo espiritual que vem é, te protegendo, tá dizendo para você fale comigo à noite, porque eu vou te ajudar, eu vou trazer aquilo que você quer muito rápido. É um homem que partiu para o outro mundo, para outra vida e de lá vem cuidando de você e cuidando muito bem. Para outros casos, indica aqui fidelidade. Se você está namorando alguém e está aqui querendo saber se essa pessoa é fiel a você, sim, ela é fiel. Agora entenda a fidelidade. Tem a fidelidade carnal, a fidelidade física. E a, a, a fidelidade de coração e de alma. É, Lembra aquela música que fala assim... É, eu estou fazendo amor com outra pessoa, mas meu coração será para sempre seu? É isso que, o, que geralmente o um homem é. Existem mulheres assim? Existem. Mas geralmente o um homem é muito assim. Ele tem um coração que pode estar ligado é, a você e ao mesmo tempo estar feliz com outra pessoa, porque outra pessoa é companheira, alguém que conversa, está sempre junto, vira-se uma pessoa amiga, mais amiga do que uma mulher em si, uma, em si, ou uma namorada em si, é uma ótima companhia, mas você não, você é a pessoa que permanece no coração dele ou dela, alguém que está ali dentro, alguém que é muito, muito, muito querido mesmo, então para muita gente isso aqui vai acontecer rápido, essa pessoa vai te procurar, através de um amigo seu também tá e você vai perceber que os, o, os obstáculos que tava entre vocês dois são obstáculos pequenos coisas pequenas coisas que não que não são coisas que não vão te atrapalhar tá são coisas que vão é, são pequenininhas e que você vai conseguir trans, assim transpassar muito fácil e essa pessoa também, essa pessoa com quem você quer falar, com quem você quer ter contato, ela vem rápido para te procurar porque os obstáculos que existiam não existem mais. Então isso vai acontecer bem rápido com você, alguém vai te procurar e esse alguém é alguém que você gosta, alguém que você tem muito amor. A carta do sol trazendo um, um momento de muita alegria para você, de muita felicidade, de sucesso, de realização. Isso é muito bacana. Junto com o que vem a carta do sol? A carta do feitiço. Então, eu já posso te dizer o seguinte. Se você está passando por um momento de brigas e discussões, está vindo um período de muita paz aí para você. Um período que você vai ficar... Muito tranquila, muito em paz, com a família tudo bem, com tudo muito zen. Você vai entrar num, num ponto de harmonia com o seu amor. Você vai passar por uma fase mais tranquila. Para você que tem trabalhos espirituais comigo, ou fez algum trabalho, ou tem alguma simpatia feita, fique em paz, porque aqui está me dizendo que o feitiço que você fez, o trabalho que você fez, ele é um sucesso. E ele vai acontecer muito rápido, tá? Ó, a pessoal aí que fechou o trabalho comigo ontem, tá? Quem quiser saber dos meus trabalhos, entre lá no no Instagram, arroba Alcateia Mística ou no e-mail, alcateiamística, Lembrando, gente, que eu tenho três tipos de consulta. Eu tenho a de uma pergunta, 100 reais. Eu tenho completa de amor por 200 reais. E tenho a de assuntos gerais que sai por 300, tá bom? Entre em contato e marca, agende, tá, a sua consulta para você saber sobre isso. Existe também uma situação para você de reencontro, reinício de é uma reconciliação. Então para você que está separado aqui é tá falando que vem vindo uma reconciliação muito rápido acontecendo na sua vida. Bem bacana isso, eu gostei de saber, hein? O urso, o urso fala da inveja, olha a cobra, pelo amor de Deus, gente, a espiritualidade. Ó, a espiritualidade manda avisar pra você o seguinte, cuidado, você tá cercada de pessoas falsas, tem um amigo em potencial que quer até o bem, quer ver você feliz, mas a maioria tá sendo isso aqui, ó. Urso e cobra, cuidado com quem você anda e quem você confia, por favor, porque às vezes a pessoa até não quer ter essa inveja de você, mas acaba tendo, porque tem ciúmes de você, tem medo de perder o um amigo, perder a amiga, ou às vezes a pessoa tem até interesse em você e fica te desviando de quem você quer, não é? Então, cuidado, tá? A espiritualidade está te dando um aviso. Quando você sonhar à noite com cobra ou com urso, preste bem atenção. Ali está mostrando para você que tem realmente cilada na sua vida. Então, corre, corre fazer as proteções, os banhos necessários para que você não seja pego de surpresa. Tá bom? Com okay, quem que nós vamos falar agora? Nossa querida Alteia, a nossa maravilhosa e querida Alteia. Com o nosso baralho do Halloween, lógico, né? Vamos lá. A Alteia adora esse baralho também. O canal, se Deus quiser, vai estrear hoje. Eu vou falar para vocês o nome no Instagram, nós vamos fazer a maior barulheira lá para contar para vocês a respeito desse canal, tá bom? Vamos lá. Salve, soberana, gratidão sempre, falando com ela vamos lá o que, que a Alteia tem para te contar que vai acontecer muito rápido na sua vida o que, que vai acontecer muito rápido na sua vida, quero saber a múmia as mudanças olha só que maravilha vai acontecer uma mudança muito rápido na sua vida, muito rápido é uma mudança muito rápida, vem chegando para você, te tirando desse momento de estagnação. Eu entendo até que você esteja na estagnação, num momento um pouco tanto quanto difícil. Mas é assim, meu amor, tudo que a gente espera, ela vem numa intensidade muito grande de retorno. Sempre bom a gente saber esperar. O apressado come quente, como dizia minha mãe, e acaba né queimando a língua então tá vindo mudanças muito rápidas aí no seu caminho a visão da coruja né uh, a visão da coruja a coruja trazendo para você movimentação então tanto quanto como a múmia fala sobre mudanças vem vindo a coruja falando também de movimentação você vai ter aí dias muito movimentados, com notícias que vão te tirar dessa situação de estagnação. Então, se prepara aí para uns dias muito loucos, para uns dias muito agitados, por coisas aí que vão acontecer, meio que vão chacoalhar a situação do Balangandã e da tua vida, tá? Então, já se prepara que vem vindo mudanças e essas mudanças não são mudanças pequenas, tá bom? São mudanças muito boas, tá? Que estão para te chegar aí no teu caminho. Então pode esperar que essas mudanças vem trazendo movimentação, coisas modificando o mundo de sub, o, o submundo, né, aquele mundo lá embaixo, dizendo sobre aquele tempo que você precisa para né descansar um tempo para se retirar então o que tá pedindo aqui ó você quer movimentação você quer que essa situação sua tenha essa mudança que você espera essa mudança ela vem para você sim mas que que você vai fazer você vai dar um tempinho, some das redes sociais, desaparece da visão de muita gente aí, porque se você fazendo isso rapidamente haverá mudança e aquela situação que você espera de uma mudança ali, de, de pessoas agindo, de pessoas vindo te procurar, com certeza vai acontecer no seu caminho, tá bom? O que mais, Alteia? Anse, ancestrais, anse, Ancestors, ah, a árvore genealógica. The Lot and Legacy. É, o legado do DNA. Quem, don, quem, puxa os, quem puxa os seus não dizer, não degenera emocional, inteligência emocional. Eita, você é uma pessoa muito inteligente, hein? Down. Uh, a luz depois da escuridão, olha só, você é uma pessoa extremamente inteligente, você que está desse lado, eu vou te falar uma verdade, você é muito inteligente, não deixe que outras pessoas falem ao contrário de você, porque você sim é inteligente, não interessa que seja porque você esteja batendo a tecla numa pessoa que as pessoas dizem que é para você parar, se o seu coração, se sua cabeça está dizendo que você deve continuar, continue. Isso é sua vida, não é a vida dos outros. Quem sabe de você, é você. Então a opinião dos outros, tchau, obrigado, não preciso. Porque quem, se você se machucar, quem vai ver isso é Deus, mais ninguém. Aqui está falando que você é extremamente inteligente, que você sabe dar os passos adequados para seguir a sua vida. Então, se nesse momento você se sente uma pessoa perdida, deixa um pouco o coração, use o raciocínio. Porque aqui vem pedindo inteligência emocional. O DNA fala para você, usa seu instinto, usa aquilo que sai de você, do seu interior, do interior do seu eu, aquilo que sai profundo de você, e deixe isso invadir a sua mente, porque a solução está dentro do seu coração e dentro da sua cabeça, tá? E só assim, aqui tá dizendo que você vai sair desse período da escuridão, tornando, vindo para a luz e trazendo essa mudança maravilhosa que as meninas querem trazer para você, tá bom, meu amor? Eu espero que você tenha gostado. Um grande beijo. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.